Sejam muito bem-vindos a mais um Purple Talks com ela, a musa das Expo Tours, A diva que a gente já sabe o background do quarto de outros jogos e ela também nos presenteou aqui no Survival VD. Seja muito bem-vinda você, Amanda. Maravilhosa, querida e um amor de pessoa. Muito bem-vinda. Obrigada, Tef. Vou gravar no mesmo cenário, já que a minha identidade visual do jogo já tá meio até batida. Todo mundo já conhece o meu quarto. Mas aí vou ter presentear, vou gravar aqui também, fazer mais uma escultura aqui hoje. Mas vamos lá. E, e, assim, antes de começar falando quem é você, a gente sabe que você é de Santa Maria, gaúcha, loira, linda, mas enfim, 20 anos, né? Você, você tá solteira, está roteando, como é que é? Não, tô, tô solteira. Fiz, fiz quarentena a maior parte do tempo, então me mantive solteira aí durante todo o tempo. Mas tô solteira ainda, tô flertando nos jogos apenas. Ah, então... Você aceita currículos, alguma coisa assim, ou não? Aceito, aceito. Pode me mandar mensagem no privado. Ah, então... Quem tiver interesse na Amanda. Aqui a, gente, aqui a gente faz tudo, aqui a gente apresenta a pessoa. Amanda. Não quem, é... tiv quem tiver, eu vou no encontrão, gente, no final do do mês que vem. Olha, pronto. De, de 20 a vai ficar em São Paulo mais alguns dias também ou não? Não, vou ficar só na época do encontrão mesmo. Só na época do encontrão. Então, gente, de 20 a 24, ela vai estar em São Paulo também, no encontrão. Vocês mandam os bilhetinhos né, já, já começa o, o flash pelo, pelo message, pelo whatsapp, enfim Amanda, o que eu ia falar é que a Amanda não é exatamente uma novata, ela já jogou, dos jogos que eu lembro ela já jogou, salvo Jogo dos Jogos The Tower, que eu acho que foi a estreia dela Sim. É, No Limite que gente, eu, eu fiquei apaixonada pelo vídeo da Amanda no Limite que é, foi co maravilhoso que ela, com é, um violão tocando salvo é. engano né? Eu isso, isso eu tava decantora de cantora. De cantora country <risos> nesse jogo, era temática melhor. E era, eu acompanhei esse jogo um pouco. Sabe você também saiu mais ou menos na época do júri, não foi ou foi, não, não foi antes. Eu fui, foi eu antes? fui a última, foi a última eliminada antes do jogo de júri. começar. Isso. Foi pré-júri, teve, um teve um júri lá, na época, mas não não era o júri para decidir o finalista, foi para dar vantagem e tudo. Ah, entendi. Então eu lembro, e só vendo que quem ganhou foi até o Júlio, né? Não, foi não. Sales, o Gonçalves. Sa... O Júlio ficou em segundo. O Júlio ficou em segundo. Enfim, Jú lindo, maravilhoso. Beijo, Júlio. E quem eu convidei para falar um pouco melhor, te apresentar melhor, foi uma pessoa que não só jogou com você, mas também te moderou, que é o Tonho. E o Antônio Sabença, para quem não conhece, o grande advogado Antônio Sabença, doutor Antônio Sabença. E eu pedi para ele falar um pouco: quem é a Amanda? O que dizer dessa pessoa que mal conheço e já considero pacas? Tefão, a Amanda não deve ter dessa referência, então explique para ela os tempos áureos do Ruth. Eu conheci a Amanda jogando Tetauer e não posso dizer que tivemos a melhor relação desde o começo. Nossa social não funcionava, mais por minha culpa. E estávamos em lados opostos do jogo, tendo sido eu responsável por eliminá-la. Mas logo depois do jogo, acabou surgindo uma amizade que ninguém esperava e hoje considero ela quase como uma irmã ca caçula que quero defender. Durante esse tempo, pude acompanhar Amanda em outros jogos, fazendo outras pessoas de vítimas, vítimas de suas espoturas. Uhum. E pude ver o quanto ela crescia e evoluía como jogadora. Não tenho dúvidas de que Amanda é um dos maiores nomes dessa nova geração do mundo dos jogos, e não acho que demora para ela entrar no hall das grandes mulheres potentes dos jogos, como Mari, Luana, Ana, Priscila, Larissa, Bianca, entre tantas outras. Eu fico muito feliz que conseguimos superar nossas diferenças de um jogo e pudemos nos tornar amigos, até porque ela é tudo que a gente quer numa amizade. A Amanda é engraçada, inteligente, dedicadíssima, é compreensiva, tem uma língua de chicote imbatível. E qualquer pessoa que tenha a sorte de estar na sua lista de amigos sabe o quão divertida é conviver com ela. Uma pena ela nem ter tido a chance nesse jogo, parece até que ela tem uma atração por jogar em minoria. Mas ainda assim tenho certeza que a Amanda marcou o VD e vai deixar sua marca por onde quer que pise. Eu, eu concordo muito com ele quando ele fala que você marcou o VD, eu só discordo um ponto que ele fala que você tá no... no em breve você vai estar tá no hall de grande jogadoras porque eu já te considero uma grande jogadora. Eu acho que você já se encontra uhum. nesse hall. E Mas é, eu concordo com ele com, quando ele quando ele coloca o, é, o final, ele diz que, que é, com suas esportus, você é marcante, você tá marcando presença, realmente. É, você... Tem receio de ser marcada como a garota das Expo Tours ou não? Ou já já assumiu esse papel e... Mas, mas eu, eu acho que, na real, 90% do meu alvo nos jogos é por causa das Expo Tours. Porque, que nem o Tony disse, eu tenho uma atração por jogar em minoria. Então, eu, eu ganhei um jogo só até hoje. Então, eu nem Qual tenho foi? alvo porque foi o jogo dos jogos. Que o jogo foi um jogo mais, mais rápido, não deu tempo de eu me sabotar durante o jogo. Mas jogo longo mesmo, nunca ganhei nenhum. Então, 90% do meu alvo, é porque eu acho que quando eu faço expo-tour, eu também falo muito o que eu tô pensando e as pessoas veem como eu sou estrategista, que eu considero meu ponto alto ser estrategista. Então, eu acho que não tem mais o que eu fazer agora, porque se eu continuo fazendo expo eu acho que o alvo já, já existe, não vai mudar. Mas eu acho que é muito por causa da disputura. Eu sempre digo que eu sou em jogos, eu me considero muito superestimada e subestimada ao mesmo tempo. As pessoas me subestimam muito no começo, por causa das expo tours, mas ao longo do jogo elas também me subestimam muito. Não esperam muito de mim, sabe? Então eu digo que existem dois lados. E o Tonho eu fiz uma expo tour dele, sim, lá no The Tower, a gente não conseguiu jogar juntos. Lá foi meu primeiro jogo, como tu comentou, a gente teve uma rivalidade, porque o Tonho ele já era veterano. Uhum. E a gente teve muita dificuldade nesse social. Muito porque eu não sabia fazer social também, né? Porque era meu primeiro jogo, eu não sabia como é que era o social dos jogos, não sabia que jeito que era. E ele também não me deu tanta abertura, mas depois que acabou o jogo, a gente ficou muito próximos. Como tu falou, ele também me moderou. Eu acho que quando ele me moderou no TW, a gente ficou mais próximos ainda. E aqui no VD, eu também estava fazendo ele meio de meu confessionário, já estava acostumada por causa do TW. E a gente ficou muito, muito próximo. Ele é uma pessoa que sempre me dá muita dica também de jogo, eu considero o Tonho uma pessoa muito boa em todos os jogos, então eu tenho muito, muita gratidão para a amizade que eu tenho com ele, que é uma pessoa que eu não tinha amizade, saí meio brigada, brigada né, pelo detalhe e a gente hoje em dia é super amigo, então dá para ser meu amigo mesmo se eu fizer uma expo tour tentando te detonar. Eu acho que o jogo é uma coisa muito... como é que eu posso falar? A Mari falou uma coisa interessante, ela não leva nada pro pessoal. Eu acho que não levar pro pessoal é uma coisa assim, tem algumas coisas que a gente acaba levando, né? Uhum. Tem algumas coisas que a gente acaba absorvendo, umas coisas que, é, que rolam que realmente não dá, mas assim, pós-jogo a gente pode ficar amigo de, daquela pessoa que a gente perseguiu, daquela pessoa que a gente uhum. fez tudo, daquela pessoa que a gente não jogou junto, que a gente é, saiu faísquinha e tudo mais. Eu costumo dizer da Bea, a Bea, eu vou ser madrinha de casamento dela. Ela é uma das uhum. minhas melhores amigas. E das duas vezes que a gente jogou junto, as duas de de, duas de três, eu, é, a gente foi rival. E em uma delas, a gente nem chegou a ter chance, mas eu acho porque ela estava em uma tribo, foi eliminada antes mesmo de, de começar o jogo. E... Fichibut, né? Mas enfim. E tinha uma amiga, mas enfim... <risos> Provavelmente a gente também ia sair fazquinha, mas é uma das pessoas que eu mais amo na vida. E eu acho que, que é uma coisa que ficou muito claro no, no texto do Tonho, que é, o, durante o jogo não deu certo, mas pós-jogo, tudo perfeito. E você, você acha que, você disse que você se considera mais estratégica. Você é do tipo que, que monta vários cenários, você é do tipo que, que é, vai de acordo com a maré e aí você decide o que vai fazer, como é que é, como é que funciona a sua estratégia, ou ela é varia de jogo? Eu, eu acho que eu considero a minha estratégia diária, porque eu meio que analiso o que aconteceu durante o dia e vejo quais são as possibilidades para o futuro, sempre tentando me, me reinventar, né? É claro que por exemplo, nesse caso aqui não tinha muito o que eu fazer, eu tinha uma estratégia, mas a gente nunca tem o que fazer quando alguém trai a gente, ou quando a gente espera que alguém vai ser leal e a gente não... Porque as minhas estratégias são sempre considerando que as pessoas não vão me trair, né? Não tem como a gente meio que planejar isso. Mas eu me considero uma pessoa que faz estratégia diária, todos os dias, antes de dormir. Tipo, eu tento... Quando eu tenho mais tempo para o jogo, né? No caso, eu estava de férias, então aqui eu tinha um tempo a mais para estar tá me dedicando ao jogo. Eu tentava pensar em quais possibilidades me levariam até o final, quais pessoas me levariam, quais não me levariam, quais cenários eu venceria, quais não. É claro que existe um certo momento, e vou deixar isso bem claro, quando eu faço uma expo como a que eu fiz semana passada, que eu sei que eu não tenho mais nenhuma chance de vencer, e eu faço só para irritar as pessoas. Eu acho que as pessoas... Isso elas levam muito. Eu acho que quando eu faço esse tipo de expo é para tentar fazer as pessoas virem para o meu lado. Gente, eu não vou falar mal do cash inteiro, e achar que o cash inteiro vai jogar comigo, ou eu faço só para infernizar? Tipo assim, eu acho que as pessoas também acham muito que eu sou assim, gente, eu não sou assim. Com a minha vida pessoal, se eu brilho com um amigo, eu não faço mais potura dele no Facebook. Metade do que eu sou nos jogos também é um personagem. Eu gosto de entreter a plateia, eu gosto de postar vídeo, de dar os pontos, de divertir meus amigos, de ficar debochando e dando risada, e fazer as pessoas darem risada. Isso também é parte ali, da minha estratégia, quando eu vejo que eu não vou ganhar mais. Por isso que eu digo, quando jogar comigo, não deixa eu ver que eu não vou ganhar mais. Eu vou fazer vídeo só para entrar. Não, eu não consigo não fazer o vídeo. <risos> e falando em jogos, que já que a gente já entrou na, na, na questão dos jogos, antes de, de, de fazer algumas perguntas específicas, eu pedi para uma pessoa que jogou com você, que foi justamente o jogo que você ganhou, para falar um pouco quem é você como aliada, quem é você como jogadora. E é o Guto, Guto Cristino. E eu pedi para ele falar um pouco sobre você, sobre, é, sobre como foi jogar com você. Por experi experiência própria, eu pró posso falar que acho uma loucura eliminar a Amanda antes de ter a certeza de que você vai chegar à final e vencer. A Amanda é uma ótima aliada e ajuda demais no nosso caminho até o final do jogo. Primeiro porque é uma pessoa muito agradável e querida no social, mas também é direta e sabe ir direto ao ponto e fala de estratégia quando a gente precisa. Além disso, ela sabe ser a cola que mantém a aliança unida, evitando que a gente fique emocionado querendo big move em momentos que não sejam adequados. Além de tudo, quando a gente da minha, gente da minha aliança tentou me atacar, foi ela que estendeu a mão, me contou e mostrou que ainda queria jogar comigo. E bolamos um plano para evitar isso. Tudo isso sem nem sermos F2 um do outro e sem nunca termos conversado antes de jogarmos juntos. Imagina! Amandinha, jogar com você foi tudo para mim. Sempre terei inveja de quem estiver vivendo essa experiência. Falou-se muito das relações prévias em Cabo Verde, mas quando jogamos não tínhamos nenhuma relação e eu vi você totalmente aberta a jogar comigo sem se importar com isso. Julgo profundamente quem te descarta antes da hora, porque com certeza é uma péssima ideia. Parabéns por mais um game lendário, você é tudo. Sim, eu joguei com o Guto no Jogo dos Jogos, que foi um, um jogo que eu tive uma aliança que foi montada no segundo dia no F6 e a gente chegou até o F6 juntos e o Guto fazia parte dessa aliança e a gente nem tinha um social muito, muito grande, sabe era um social mais assertivo e eu gostava muito de conversar com o Guto, ele foi muito leal à aliança e eu também fui muito leal à aliança porque eu sabia, claro, que eu tinha uma chance de ganhar, que a gente estava com um jogo meio parecido e a gente chegou até o ele ficou em terceiro lugar, no final das contas, ele foi barrado da final, né, na rodada piloto. Uhum. Mas ele foi uma pessoa que eu gostei muito de jogar, eu acho que ficou um carinho muito grande também. Depois o Guto é um fofo, o social com ele é muito bom. Ele até na época ele estava mais ocupado, não podia falar tanto, mas mesmo assim eu fiquei próxima dele. E fico muito feliz também dele ter esse feedback positivo de mim, porque ele sabe que realmente, quem jogar comigo sabe que tá comigo e sabe que eu vou ser leal até o final. Porque eu não consigo trair aliados sou muito emocionada. Eu fico, assim, muito nervosa, não consigo, fico muito triste, porque eu, eu me apego realmente às pessoas, tanto que o Guto a gente jogou no passado e até hoje tem esse carinho, porque eu fico amiga das pessoas mesmo, não é, tipo, assim, é uma coisa do jogo. Fico uma amizade, assim, comigo com as pessoas e uma inimizade também, obviamente. <risos> Acontece. V você, ele fala... É, você... Uma coisa que, que acho que teve comentário tanto no Tonho quanto do, do Guto foi a questão de é, espaço para jogar. questão do, E você também é, foi alguma coisa que pontuaram em umas entrevistas anteriores. Você acha que você teve espaço para jogar, não teve? Sem citar nomes. Sim, eu, eu acho que assim, eu achei que tive espaço para jogar até eu descobrir que não tive espaço para jogar como tu sabe a nossa temporada a gente teve a Sal, que foi eliminada né toda a tribo então ficou muito difícil se saber uh, com quem que se estava até chegar na Merge ou por exemplo eu só perdi a minha imunidade no no CT na, na fase tribal e só fui votar mesmo sem imunidade na Merge então é muito difícil tu saber quem realmente está contigo e se tu está tendo nesse espaço eu acho que eu achei que tive espaço mas só descobri na Merge que eu não tive espaço em nenhum momento seja por causa das relações prévias, que foi uma coisa que pesou na temporada, ou pelo meu alvo natural, do tipo, nunca vou te levar na final porque tu é Amanda, e mesmo que eu faça o melhor jogo do mundo, aparentemente é impossível vencer o teu nome. E eu não acho que isso seja verdade também, porque eu perdi um jogo ano passado, para o Arthur, e ele fez um jogo melhor que eu, ele me venceu, meu nome não pesa tanto assim, mas eu acho que as pessoas criaram muito essa ideia também, de que meu nome pesa demais, então, tipo, é bom me levar até um certo ponto, mas não até a final, por exemplo. Então, eu acho que não. Aqui, eu não tive espaço para jogar. Eu acho que nesse show que eu joguei com o Uto que foi o Jogo dos Jogos, foi um jogo que tinha muita gente, assim, querendo se conhecer mesmo, sabe? Então, eu acho que lá eu tive o espaço para jogar do jeito que eu queria e consegui vencer. Então, talvez eles não estejam errados. Talvez se me derem espaço para jogar, eu vou vencer. Então, é melhor me cortar logo no início, né? É, mas... Isso, isso você, é, no teu primeiro jogo, foi uma coisa que aconteceu também no teu primeiro jogo, só que você estava do outro lado. Você, não, você era novata, você não, não tinha essa questão de Ai, nomes, relações prévias e tudo mais. Hoje, está acontecendo com você. Você, você acha que, que isso é, é alguma coisa prejudicial, é alguma coisa que não deveria existir? Você acha que é uma coisa natural de todos os jogos? Como é que você é, tá assim? é, eu, eu acho que, assim, existem du duas questões para mim básicas. No meu primeiro jogo, eu tive um problema por ser novata, porque eu tenho dificuldade, porque, assim, a gente meio que... te amo Vitor, mas ele me atirou no jogo, e eu passei três semanas sem fazer social com as cinco pessoas do cast, e nem sabia de nada, entendeu? Então, eu acho que eu sofri muito por não, fazer, não saber fazer social, e na minha temporada também rolou uma aliança de veteranos, que dominou os novatos, então eu acho que isso me prejudicou lá, mas eu acho que aqui me prejudicou não ter tantas pessoas querendo jogar com quem tem alvo, entendeu? Eu acho que, uhum. tipo, eu sou uma pessoa que eu não me importo e ir pra final com alguém que tem alvo. Tipo, no TW eu falei sobre isso com o Kaique, que eu super levaria ele pra final mesmo, ele sendo uma pessoa com alvo super grande. Só que eu acho que aqui tinha muitas pessoas que não estavam dispostas a jogar com pessoas com um alvo tão grande. Então, não tinha muito o que eu fazer, entendeu? Tipo, elas me levariam uhum. até um certo ponto, mas não me levariam pra final. Então, eu acho que o meu jogo, ele é muito taxado quando eu caio num cast em que eu sou o maior alvo. Eu acho que aqui eu era o maior alvo de todos, entendeu? não tinha ninguém para competir comigo com o meu alvo. Então, isso acabou me prejudicando. Talvez eu num cast que tenha pessoas com mais alvo me, me facilite hoje em dia. Ou um cast uhum. totalmente de novato para eu dominar daí eles. <risos> Aí pode ser também. E você, dos jogos, de todos os jogos que você jogou, já acho que são seis, Sete muitos. Jogos. muitos, muitos, nem sei mais Depois que começou, não parou mais é, Qual é aquele que você fala Putz, eu fui massa, eu fui muito bem Eu fui, me, me, me surpreendi comigo mesma é, Foi o um jogo dos jogos ou, ou você acha que foi outro? Eu, eu acho que, tipo assim, eu tive dois jogos que eu joguei muito bem Eu acho que o primeiro foi no limite Eu fui pré médio mas eu acho que nos 15 dias que eu joguei, eu joguei porque eu tinha saído do Detour com alvo nenhum, então eu tava muito mais estratégica e ninguém me pegou na minha estratégia até alguém me pegar. Então eu joguei muito bem ali naqueles primeiros 15 dias, assim, até eu não ter, ter, ter todo mundo descobrir, né, as minhas mentiras. E o jogo dos jogos, eu acho que eu fiz um jogo muito, tipo assim, coeso, eu consegui jogar dos redes que eu gosto de jogar, que é ter uma aliança, é ser estar nessa aliança, não trair é ter um F2 e ir com esse F2 até a final, que foi o que eu fiz, que eu fui com o Marcelo até a final e consegui ganhar desse F2, consegui ter um jogo superior ao dele. Eu acho que o Jogo dos Jogos também é um jogo muito, muito divertido também. É um jogo que eu não tive nenhum estresse, tipo, nenhum dia. Foi um jogo muito, muito bom. Saía um por dia, então era muito rapidinho também. Então, eu acho que é um jogo... Eu considero mais até o Jogo dos Jogos porque eu ganhei e ainda me diverti, sabe? Eu joguei bem e me diverti. Mesmo se eu não tivesse ganhado, para mim foi uma experiência assim que eu recomendo para todo mundo que se jogar o um jogo de jogos que vai se divertir. É que nem eu com capturados foi um dos jogos mais divertidos e Ilha de Páscoa também o VD foi o VD assim é... o segundo né, o primeiro eu nem considero. Mais, né? Mais um flop na carreira, menos um flop. Eu flopei, flopei, mas eu me diverti tanto que para mim foi, isso, foi muito divertido. Até mesmo a fase da floperosa foi extremamente divertida, né? E o Capturados eu cheguei no F4, também foi um fast, né? Quem vê se foi a Mari, e... mas foi muito divertido, muito divertido também. É, mas vamos lá, voltando ao, ao VD, o que você tem. A alguma coisa que você tenha se arrependido que você voltando atrás você faria ou não faria alguma coisa sim ou não eu, eu, eu falei sobre isso até quando eu saí eu não me arrependo nada da fase da merda eu não me arrependo da escultura eu acho que por, talvez eu durasse mais uma rodada mas eu não conseguiria chegar na final de maneira nenhuma mas eu me arrependo de algumas coisas da fase da merda eu acho que me, eu tava muito cega por algumas alianças que não estavam realmente comigo. Tipo assim, é estranho, porque é um arrependimento daqueles tipo, ah, eu sei que eu não poderia mudar porque não tem como eu voltar e contar pra Amanda do passado que a pessoa não tava com ela. Mas eu acho que eu me arrependo muito de... A gente ganhou muitas provas, né? Eu perdi uhum. uma prova só e as outras a gente ficava no primeiro lugar e tinha uma twist que tu podia imunizar alguém da outra tribo. Sim. E eu me arrependo de algumas imunidades que eu dei e de algumas que eu não dei. Eu acho que eu tinha um poder ali de consegui fazer as pessoas imunizarem que eu queria, e talvez eu não tenha usado da maneira correta, não usei, porque, no grande eu acho que se eu tivesse mudado umas duas imunidades ali, eu acho que a média seria, seria diferente. Eu acho que, assim, é, não dá para voltar é, para o passado, obviamente, não dá para você tentar corrigir esse jogo, mas fica um aprendizado para os próximos jogos, né? O que, qual é, você acha que é o maior aprendizado que você pegou aqui e que você vai levar para um próximo jogo? Maior aprendizado? Eu acho que o maior aprendizado é que é, se uma pessoa tem um, um social contigo em que ela claramente mostra que ela não se importa com o teu pessoal, apenas com o jogo, provavelmente a relação que vocês têm não é uma relação tão forte assim. Porque se o mais importante para ela é o jogo e não o pessoal de vocês dois, então ela vai te descartar em algum momento por causa do jogo. E eu acho que eu me liguei nisso em alguns momentos, porém, eu não percebi realmente. Eu acho que nos próximos jogos eu vou ficar mais atento. Porque eu acho que no social é tão importante falar de jogo quanto falar do pessoal. Eu acho que essa ligação que a gente cria com as pessoas é o que faz a pessoa não te trair. E uhum. eu não percebi isso aqui. Então acho que nos próximos jogos eu vou tentar criar ligações mais pessoais com aquelas pessoas que eu realmente quero chegar no final. É, eu acho que, por mais que falem, ah, tem aquela pessoa que, por exemplo, você é muito aliado num jogo no outro e você talvez não converse ao longo do tempo e tudo uhum. mais, ou vice-versa, aquela pessoa que você talvez não seja tão olhada e que você hoje esteja muito próximo, mas assim, é, sempre no jogo tem que ser respeitado aquela pessoa, porque por mais que você, você diz, você, é, eu fui um personagem, eu sou um personagem, eu, eu tenho metade de mim é personagem, eu incorporo uma pessoa tal, tal, tal, tem a Amanda também, né, tem a, a, a Amanda... Ah, que gosta de ler, que, que, que, sei lá, que quer queria ficar invisível para entrar no supermercado e comer tudo. Tem, tem, aquela, tem aquela pessoa que tem sentimentos, que tem, que tem honra e tudo mais. Então, é, é muito difícil você, você é, ser uma pessoa completamente estúpida, né? Uma pessoa completamente grossa com, com, com uma, e achar que está tudo bem e ok e... e eu acho que eu cuido muito isso, pelo menos Eu acho, assim, eu sempre mando A minha expo para algum amigo olhar antes de dizer se eu fiz uma coisa muito errada Porque se eu falei alguma coisa muito errada Eu não vou postar, porque eu cuido muito para não atingir O pessoal das pessoas, eu acho que Principalmente nessa expo -tour que eu postei Eu sei que tudo que eu falei Foi em relação a jogo E atitudes que essas pessoas tiveram dentro do jogo E eu uhum. acho que muitas vezes Algumas pessoas em jogos Não sabem receber dessa maneira Eu sei porque eu já fiz muito expo -tour. E óbvio que eu sei, o dia que eu postei, eu falei pra moderação, só esperar que de noite eu vou receber pancada, eu tenho que saber receber também. Mas eu acho que algumas pessoas não souberam levar na, no jogo e vieram me atacar no pessoal, inclusive tá lá nos comentários, de uma maneira totalmente respeitosa comigo, eu acho que, por mais que, tipo assim, ah, eu faço cultura, eu falei eu sou um personagem, pelo amor de Deus, eu tenho 20 anos, entendeu, eu tô num jogo, não preciso tá ouvindo xingamento, entendeu. Porque, assim, óbvio que, que me afeta psicologicamente, gente. Eu também não sou uma pessoa muito madura. Eu tenho 20 anos, eu tô aqui brincando, gravando um vídeo debochando as pessoas, sabe? Eu acho que, é. às vezes, as pessoas não entendem muito isso e me atacam de é uma maneira como se eu tivesse, assim, falado coisas pessoais. E não, nunca que eu faça escutura para atacar o pessoal de ninguém. Apenas para falar o jogo ruim deles. É para é atacar atitudes de jogador, né? Como uma pessoa jogadora. Não né? significa que, que você esteja jogando ovo na pessoa... Fora do jogo, extra-jogo, né? Claro, porque muitas das pessoas que eu falei ali, eu nem tive um contato fora saber o nome e o trabalho, entendeu? Como é que eu vou atacar o pessoal de uma pessoa que eu nem conheço o pessoal? Nem poderia falar do pessoal, assim, porque eu não sei nada da pessoa no pessoal. Estou falando das atitudes dela no jogo. Eu acho que algumas pessoas elevaram a coisa para vir me xingar, porque não souberam ouvir as críticas, entendeu? Então, tudo bem, eu aceito os xingamentos também. Mas, no caso, optei por bloquear a pessoa e não ter um contato mais, porque eu também não preciso estar ouvindo xingamentos no meu WhatsApp, porque uhum. não é isso que eu me proponho a fazer quando eu venho jogar o VD. Eu faço a exposição também para moderação, para dar risada. Eu sei que aqui também não tem prêmio, mas, tipo, ah, é para fazer piada, sabe? Eu quero fazer as pessoas sirem, não? As pessoas tem, querem Tem o um, um Google TV, tem, tem Seguro TV, você a plateia. Né? Eu, eu, eu acho você uma pessoa, assim, uma jogadora muito, como eu posso falar, gostável. Eu gosto, aquela pessoa que você quer assistir, por, por, por, independentemente se você torcer ou não, você quer assistir aquela pessoa. É, não, você já assistiu o Survival algumas vezes ou não? Já, já assisti é. os Estados Unidos e o do, da Austrália também. Gosta muito ou não? Não, eu gosto, gosto. Eu, eu, tipo assim, eu até estava assistindo a, a última antes e tinha um participante que ele só queria fazer o caos, sabe? Ele nem precisava, ganhar, só queria fazer o caos. Eu falei, eu sou tipo assim, eu só quero fazer o caos, mas eu nem quero tanto ganhar. Ah, o, eu assim, é, obviamente que é uma pessoa, eu, eu te tipo, considero uma pessoa melhor que ele, eu já senti muita raiva dele. Depois que eu assisti outras temporadas, eu já não sinto mais raiva. É, mas você me lembra muito do Johnny Fairplay. Porque ele é um, é um jogador que, ah, ele tô na merda, então vou irritar, mas assim, se, e, e usa de algumas mentirinhas, uhum. tenta pegar as pessoas e tudo mais, tenta chegar na final, etc. ou Obviamente que eu te acho muito mais respeitosa do que ele, entendeu? Tem esse ponto, e, mas eu tô falando aquela coisa de, de fazer o, o, o, como é que eu posso falar, interter o público, né? fazer aquela coisa de entreten entretenimento ao público. Então, eu, por isso que eu te considero. Por exemplo, a, a, até quando ele irrita a Sandra e a Sandra dá, isso é. Aí ele sai correndo, o aqui. É tipo tu, por tu. E aí a pessoa, ah, ela está me deixando com isso Obviamente que eu te acho muito mais respeitosa e acho que você não ia matar uma avó para se salvar em, em qualquer coisa, né? Enfim. Não. Ou não mas, né? Já fiz coisas, coisas parecidas, talvez, mas não matei. Não. Não, não fingi esse tipo de coisa. Eu me vitimizo, <risos> mas de uma maneira um pouquinho diferente, me vitimizo dentro do jogo mesmo. É. É, mas é, algumas diferenças. Hoje em dia, depois que eu se o feed, eu acho o João Inferto tem um anjo de pessoa perto de outros, mas enfim. Vamos para parte final agora, que então é uma espécie de um bate-bola, jogo rápido. Eu vou te falar algumas coisas e aí você me responde, certo? Uhum. É, mas antes eu quero fazer uma observação. Gente, Santa Maria é um local de pessoas debochadas. Por quê? Tem a mãe e tem o Coradini. O Coradini ah. é o deboche pe em pessoa em jogo. Mas enfim. Coradini também é meio vilão. É. O Coradini o é, é uma pessoa maravilhosa. Ele, ele é uma pessoa excepcional. Eu até hoje eu lembro. Acho que a minha memória maior do encontrão é ele vindo sorrindo na minha direção me abraçar. Então, ele é uma pessoa excepcional e ele. E ele Óbvio que em jogos, até eu mesmo já me estressei, estressei em jogo com o Coradine, e posteriormente a gente se entendeu, e, enfim. Mas vamos ao bate-bola do jogo rápido. Um sonho. Me formar, eu acho. Me pra fazer a faculdade de quê? Faço faculdade da história, mas eu tô recém no comecinho, tô no terceiro semestre agora, então falta bastante tempo. <risos> ah, ó, a gente tem garotas formadas em história. A Amanda, aqui é professora de história. Dos eu jogos. Acho, que, acho que eu vi ela comentando em algum algum lugar sobre isso da história. Eu fiquei pensando, por coincidência. <risos> ela era é uma ótima pessoa também. Se quiser tirar dúvidas com ela, eu tenho certeza <risos> que ela não negaria. Sim. Um medo. Eu tenho medo de aranha. Eu coloquei isso lá no detalhe. Tinha que falar um medo quando a gente foi na minha temporada. Aí eu coloquei aranha. E ainda fiz <risos> até um vídeo com aranhas para fazer um conceito. Um sabor. Chocolate. Eu amo chocolate. ah eu também amo. Amo, amo, Nossa, sou chocolata <risos> total. Ser Galdério é? Putz. Ser Gaúcho acho é... que, a, Acho que é falar bater, esse tipo de coisa. Eu acho que é o que mais me marca. Eu acho que você sempre vai pegar em mim, tipo, se tu vier social comigo, tu vai ver que eu vou ficar falando com sotaques, com as coisas. Eu não sou uma pessoa muito regionalista. Não vou no CTG, nas coisas. Já fui em Não CTG, vai de mas... prenda, não veste, não veste vou... de prenda dia 20 de setembro, nada. Não, nunca fiz isso, mas eu sou uma pessoa que, tu, conversando comigo assim, cinco minutos, tu, sem me conhecer, tu já pega que eu sou gaúcho, porque eu falo todas as gírias que tem pra falar. Todas as que fala, eu falo. <risos> Ama churrasco também ou não? Eu amo, amo churrasco também, <risos> como todo domingo tem que ser, né? Gaúcho é comer churrasco todo domingo, então. Gente, uma, uma coisa que eu sinto muita falta, que tem no Rio Grande do Sul, mas não tem nos lugares, e quando eu falo para o Kevin, ele fica com cara de hein, nojo, é, pizza de strogonoff". eu amo. Não, eu não sabia Muito que feliz. não tem outros lugares, nossa, eu não. amo pizza de strogonoff, é minha favorita? É, pois é, uma das minhas favoritas também, é, não se acha, e <risos> quando eu comentei com o Kevin, que uma vez eu achei, ele ficou com uma cara de nojo tão grande, tão grande, <risos> que eu fiquei, não, você tá, não sabe que tá perdendo, é a melhor pizza. Não, só, informação. é muito... Se tu gosta de estrogonofe, tu vai amar a pizza de estrogonofe. Eu amo, é muito eu bom. amo, eu sou, sou viciada em estrogonofe também, é a minha comida favorita. Encontrou um VD. Ih, esse eu tenho um... Olha, eu vou falar medo, porque eu acho que eu tô com um pouco de medo. Mas você tem, tem medo de quê? De, de não corresponder o pessoal? De alguém te atacar? Ou coisa do não, tipo? Não, é, Olha, é tantas histórias Mas eu acho que eu sou, eu tô muito ansiosa também Eu tô muito, muito ansiosa Porque eu vou conhecer o pessoal que eu tô conversando faz um ano Então eu acho que eu tenho até um pouco de medo De estar tá colocando expectativas demais eu acho, que eu, eu acho que vai ser muito bom Mas eu também não quero colocar expectativas demais Porque vai que eu não Não seja correspondida, mas eu acho que Acho que eu tô muito ansiosa para encontrar né? Só o que eu falo agora. <risos> <risos> é, Survive VD? Gatilho, com certeza. <risos> eu ouvir a palavra você sempre, gatilho pra mim. E por fim, mundo dos jogos? Mundo dos jogos... Putz, acho que é uma paixão, assim, pra mim hoje em dia. Acho que, pra mim, virou, virou a minha vida. É uma paixão. As pessoas que tem aqui, eu que eu tenho contato, eu amo demais, mudaram a minha vida, os jogos mudaram a minha vida. E eu acho que apesar de eu falar toda vez que vou dar uma pausa, um dos jogos é uma paixão e daqui seis meses eu vou gravar outro vídeo e, e vou estar aqui de novo. E daqui uns anos vou estar aqui de novo contigo, o Telefone, fazendo uma entrevista, porque eu vou estar jogando VD de novo, mesmo falando que foi gatilho. <risos> é, ó, eu recomendo, viu? A primeira vez minha também foi gatilho, a segunda foi maravilhosa, uma das melhores experiências da minha vida, entendeu? Então, recomendo demais. Se bem que a primeira não foi gatilha, não, porque meio que é aquela coisa, a gente separa o joio do trigo, né? Então, eu tento levar os melhores, não menos as pessoas boas que eu conheci, beijo, Giovana, beijo, Aline, mas as pessoas que eu me aproximei, o Vitor foi uma pessoa que eu me aproximei, no sou vai ver tortuga, né? A Giovana, então, enfim, tem, levar as coisas boas, e deixar as coisas ruim é, de lado. E aí... Tortuga foi da tua primeira temporada? Ah, eu não, TV lembrava TV. Ta... não lembrava que de assim, é, não lembrava que tu era da Tortuga. Eu também não lembrava, mas <risos> essas coisas a gente bota no chá, no, no, debaixo, da, da, debaixo da, da, do tapete. Mas, enfim, é, é, é, a gente tenta levar sempre as coisas positivas. Né? Isso que eu quero, e, e esse é o, é o comentário também que eu te, te dou. Sim. É eu tenho certeza que você vai arrasar no júri, você é uma, uma pessoa muito, eu vi que você é uma pessoa muito é, coesa nos seus pensamentos, nos seus argumentos, né, se eles estão certos ou não, a gente vai descobrir na final, mas é, você, pelo menos, ela, é, você não é, fala coisas é, que parecem loucura ou coisa do tipo, você sempre parece muito coesa e muito assertiva nas suas, é, nas suas colocações. E isso é uma coisa que, que o júri é essencial, que tenha pessoas hum. coesas e com, com, bo, é, com bons argumentos até para fazer perguntas e aí para nós da plateia hum. nos deleitar. Mas, enfim, muito obrigada, Amanda. Um beijo grande. E se você quiser dar um recado para as pessoas que torceram, você foi a mais escolhida, né? <risos> Do, junto, do... Do... Ai, gente, junto com o Marcelo. Beijo, Tefão, também. Obrigado pela entrevista. Obrigado a todo mundo que torceu. Muita gente me mandou mensagem no privado também durante a temporada falando que estava torcendo por mim. Obrigado aos meus amigos também, que sabem quem são, que sempre me apoiam também em todos os jogos. Sempre estão lá me aguentando. Sabem que eu vou ser acusado de tortura em todos os jogos, mas eles ficam ali do meu ladinho. Então, um beijo para vocês. Todo mundo que torceu para mim pode apostar em mim no próximo jogo, no próximo jogo que eu faço esse tour também de novo e dou cinco pontinhos para vocês. Gente, então ela é maravilhosa, viu? Ah, votem para Amanda Presidente também, não brincando. Um beijo, gente. Um beijo, Amanda. Muito obrigada novamente. Você é um amor de pessoa. É, eu particularmente é gosto muito de você, torci Sim. muito pra você ir no limite, também achei que você foi é, é, no primeiro jogo é, como é que eu posso falar no seu primeiro jogo, você também teve um destaque, eu já te acho uma pessoa de destaque então é isso gente, um beijão até a próxima beijo, tchau